pessoal tudo bom com vocês meu nome é Wender Silva e eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu vi muitas dúvidas né de muita gente aí na internet sobre um produto que é o chá seca barriga né bom pessoal é, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como que eu que eu descobri esse chá seca barriga eu tenho atualmente tenho 32 anos e mais ou menos uns quatro meses atrás eu tava pesando 92 quilos, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, mais magra e tudo, e eu nunca tive dificuldades com emagrecer e em nada, mas depois dos, dos 29 para 30 anos ali, eu comecei a perceber que eu, que eu venho engordando, né? Engordando, engordando, e estava sentindo uma certa dificuldade em emagrecer, né? E eu não sei se também. Pelo, pelo ritmo de vida, tudo, né? Trabalho, tudo e várias responsabilidades aí. E eu comecei a perceber que eu tava engordando, né? Ainda conta é que eu tinha que começar a fazer alguma coisa. E aí eu comecei a cortar carboidrato e tudo e não tava adiantando muita coisa, né? Aí eu comecei a pesquisar na internet e eu ouvi falar sobre um produto, um tal de chá seca-barriga. E eu pesquisando sobre o um produto e tudo, é, eu tava olhando lá. É, na época que eu estava pesquisando, estava olhando lá quais são a, o que, que que ele me auxiliava. Então ele estava dizendo, né, que auxiliava no inchaço que aumentava o metabolismo, que era isso que estava acontecendo comigo, o metabolismo estava ficando muito então por esse fato estava acabando engordando e tudo, né? E assim baseado no ritmo também que eu além de de ter adquirido chá naquela época eu também, eu, eu comecei a praticar uma atividade física em casa mesmo, né? Por falta de tempo e tudo. Então, eu peguei e comprei o um produto. Bom, passado aí mais ou menos um mês que eu comprei o um produto, pessoal, é, tomando certinho, né? Tudo certinho e, e assim, praticando também uma atividade física, porque é, na minha cabeça só o chá, ele melhora, mas se você der um empurrãozinho a mais, seu resultado é ainda melhor. Então, pessoal, é baseado no ritmo que eu, que eu tomei, no primeiro mês eu emagreci cerca de 5 quilos em um mês. Então aquilo pra mim foi muito bacana, porque tipo, eu emagreci 5 quilos em um mês, pra mim tava... ótimo porque eu tava só engordando, tudo que eu fazia não resolvia nada, então eu adquiri o chá e junto com, com uma atividade física que fazia em casa mesmo, eu tira, colocava na internet uma atividade física, uma intensidadezinha, e fazer os exercícios tudo, então tomei gosto por fazer exercícios, é, eu não tenho problema, eu gosto de tomar chá, e o chá ele é, é bem saboroso, é muito bom mesmo, e assim, é, um auxiliado com o outro me deu resultado muito bom no primeiro mês, com dois meses eu já estava pesando aí uns 87 quilos né, no segundo mês eu deu um pouquinho na quebrada do ritmo tudo, porque até que eu comecei a pensar que eu estava um pouco, emagrecendo um pouco demais. Então, eu falei assim, não, eu vou tentar manter. E atualmente, eu tô com 84 quilos, então eu perdi ainda mais 3 quilos, e assim, ritmo de vida normal, tudo, mas eu mantenho tomando chá, né? É, isso já faz 4 meses, né? Tá fazendo 4 meses agora que eu, tô, que, eu, que eu tô tomando esse chá. Então, assim, pra mim, pessoal, o chá funcionou muito, muito, muito, gostei demais. É, uma outra coisa é que eu vejo o pessoal vendendo esse chá no Mercado Livre tá é, eu não confiaria em comprar lá no Mercado Livre porque o preço é muito diferente então assim quando a esmola demais o santo eu, eu tenho excluído, né quando a esmola demais o santo desconfia. então é, eu não adquiri então não aconselho tá o LX essas coisas. Porque existe um site oficial que vende e o preço, se, como é que o preço no site oficial é um e o pessoal tá vendendo em outro? Eu, igual eu tô falando, com 10 mola de mais, não desconfio, então eu não comprei. Eu vou deixar aqui no link da descrição o site que eu comprei o, o, o, esse chá, tá o super chá aí, é, seca a barriga e assim, pra vocês não adquirirem um produto de má qualidade, né? Porque o chá é um produto é, que dá resultado e tudo, e às vezes a pessoa compra nesses locais não tem o um resultado esperado e acaba ficando frustrado e coloca a culpa no produto e às vezes é a culpa da pessoa que não está comprando no lugar certo então eu vou deixar aqui na descrição aqui para que não possa é, vocês não possam ser enganados aí tá pessoal então pessoal esse é meu depoimento tá, sobre esse chá eu aconselho bastante é, comigo funcionou muito e com, tem depoimento de várias pessoas aí dizendo a mesma coisa que funcionou com o pessoal então, assim, eu tô super satisfeito, né? Voltei a um ritmo de vida normal, tudo. E eu, assim, tô mantendo um pouco da minha atividade física, tô tomando meu chazinho. né Eu gostei, gosto de tomar chá e eu gostei do sabor do chá. Então, pra mim foi muito bom, tá, pessoal? Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aqui no depoimento que eu faço um vídeo depois é, falando aí comentando sobre. Beleza? Obrigado, então, pessoal. Até mais. Espero ter ajudado. Um abraço.